Opa! Tudo cada vez melhor? Aqui é o Rogério Peixoto e hoje eu quero responder para você uma pergunta que me veio em box através da Angélica Sanches. Angélica sabe que eu sou meditador vipassana, que eu passei por esse processo já algumas vezes, inclusive eu descrevo um pouco desse processo no primeiro capítulo do meu livro Cinco Passos para a sua renovação e a Angélica veio me perguntar o seguinte. Rogério, o que, é que significa ver as coisas como elas realmente são, e como é que é isso depois que você conhece essa, essa, essa, essa coisa, como é que é isso comparado a, a planejar a, as suas atividades futuras, ou você entra numa de deixa a vida me levar. Bem. É muito boa essa pergunta, é muito interessante essa pergunta. Eu quero dizer para você que está me assistindo agora, e para você, Angélica, o seguinte. É, antes de mais nada, você percebe o mundo a partir da sua própria realidade. Quer dizer, a realidade que a gente diz, né, ela é individual. Ela é uma coisa única para cada indivíduo. Então, para cada pessoa, a, a realidade de um fato, de, um, de um, uma imagem, de um som, é uma. E cada pessoa vai realmente observar isso de uma maneira. Tá? Você vai ver, vai ouvir, vai sentir tudo ao seu redor de uma maneira muito particular. Então, a realidade, ela é particular. E para cada indivíduo, desses milhões, trilhões de indivíduos que a gente tem no mundo, existe, certamente, uma realidade diferente, podemos dizer assim. Bom, é, com a meditação Vipassana, eu aprendi que tudo é transitório. Tudo passa, tudo é impermanente. A gente aprende uma palavra lá que é Anitya. Né, que é exatamente essa coisa da impermanência, da transformação constante, do movimento, de que nada é, é, é imutável. Né? E, por exemplo, imagina que você de manhã atravessa um rio, você vai da margem direita para a margem esquerda, e de tarde você volta da margem esquerda para a margem direita, tendo a impressão de que você está atravessando o mesmo rio. Só que o rio já não é mais o mesmo. Por ali já passam outras águas. As águas que correram de manhã já não são as águas que correram mais de tarde. E imagina que você, então, está agora mergulhando nesse rio. E você dá um mergulho. E você dá outro mergulho. E quando você volta à tona, você tem aquele pensamento. Eu estou me mergulhando nesse rio. E ele permanece o mesmo. Só que o rio também mudou naquele instante. E não só o rio não é o mesmo, como você também já não é mais a mesma pessoa. A experiência que você teve no primeiro mergulho, as sensações que você teve, os sons que você ouviu, isso já te transformaram em uma outra pessoa. Quando você deu o segundo mergulho e voltou à tona novamente, já são novas impressões, novas sensações. E tudo isso te faz uma pessoa diferente daquela pessoa que era quando mergulhou no rio pela primeira vez. Então, ah, imagina, imagina uma vela, uma vela acesa. Você acende essa vela de noite, vai dormir e acorda pela manhã com a vela ainda queimando lá. A impressão que você inicialmente tem é, de, é que aquela é a mesma vela, não é verdade? Só que ela também já não é mais a mesma vela. Né? É, se você prestar atenção, a chama da vela está em constante movimento, ela está em constante transformação. Ela surge e ela desaparece. Ela surge e desaparece diversas vezes. Só que é uma, uma velocidade tão grande que normalmente os nossos olhos não conseguem captar isso. Né? Então, os nossos olhos não conseguem conceber que essa mudança está acontecendo. Parece que aquela chama é a mesma chama que a gente acendeu na noite anterior. Só que não. Só que aquela chama mudou. Ela é diferente. Nós somos formados por minúsculas partículas que estão sempre em movimento. Surgindo e passando. Surgindo e passando. Surgindo e passando o Einstein ele, ele já disse uma coisa que é o seguinte, se há uma última coisa no universo inteiro, isso é a energia pura, as partículas subatômicas, elas não são feitas de energia, elas são energia, então essa é a lei da natureza e o que, que a gente pode fazer a respeito disso? Né? O que a gente pode fazer a respeito dessa, dessa coisa que está sempre mutando, está sempre mudando, está em constante mutação? Observar. Aprender a observar é, é fundamental. Aprender a impermanência de tudo é fundamental. Quando a gente consegue experimentar isso na pele, Literalmente, na pele, você consegue realmente ter uma percepção diferente. Mas isso não significa deixar de planejar a sua vida. Não significa é, que você vai ficar no modo eu deixo a vida me levar. Muito pelo contrário. Ao entender que tudo é impermanente ao entender que tudo passa, que é, as coisas estão em constante mudança, eu entendo que eu posso levar uma vida mais tranquila, com mais equanimidade, né, com mais tranquilidade de espírito, mais comedido, é, em qualquer circunstância, tanto nos momentos negativos quanto nos momentos positivos. Então quando você experimenta isso na vida, quando você é, é, sente isso com mais tranquilidade, inclusive tranquilidade para tocar os seus projetos, sem surtar como acontece com muita gente. Né? Quando você está diante de problemas, ou do que eu gosto de chamar de desafios, né? quando você encara algumas situações como desafios, é mais interessante do que encarar isso como um problema. O problema normalmente você para diante dele e não sabe que, o que fazer. Agora, quando você está diante de um desafio, cara, vai lá que você dá conta, você consegue superar isso. É só botar a atenção necessária que você vai conseguir. E planejar para realizar seus objetivos e trabalhar para realizá-los é para mim fundamental. E se você consegue fazer isso com mais serenidade, melhor ainda. Então... Eu quero dizer para você, Angélica, dizer para você que está me assistindo agora, que o fato de você ver as coisas como elas realmente são para você, sabendo que tudo passa, que tudo é impermanente, essa é a lei da natureza, a impermanência é a lei da natureza. Você consegue simplesmente lidar com mais serenidade, com mais equanimidade todas as coisas. E se você gostou, se você achou interessante esse vídeo, se você, é, enfim, tirou algum proveito desse vídeo, eu quero te convidar agora para curtir e para compartilhar esse vídeo também com outras pessoas, para que você possa é, levar essa noção, essa ideia também para outras pessoas. Dá um curtida aí, dá um joinha, compartilha o vídeo, deixa um comentário, faz uma pergunta para mim. Você pode mandar uma pergunta para mim tanto em box quanto através do e-mail você Pode mandar um e-mail para mim com a sua pergunta e se eu souber responder, eu vou ter a maior satisfação de poder colocar aqui no YouTube ou no Facebook, enfim, a sua resposta. Beleza? É isso por hoje, então. Um grande abraço. Angélica, espero ter respondido aí a sua pergunta. E a gente se vê por aí. Experimente a paz.